Eu peço, Senhor Jesus, para que o Senhor faça naquele lugar uma grande libertação. Traga libertação para o povo que mora lá, Senhor. protection. Senhor, traga proteção. E também traga mantimentos. for Senhor Jesus, nós oramos pelos seus filhos. Our brothers, sisters. Nossos irmãos, nossas irmãs. Senhor, eles estão se escondendo e correndo e com fome. Lord, cause o inimigo a ter graça e mercy. Oh, Senhor Jesus faça que os inimigos deles a vida deles. Pai. Lord, you in your Word that You would always have a witness in every place. Oh, Senhor na, na Sua palavra o Senhor disse que sempre estaria um Deus, sempre estaria um ali Deus, já Deus as outras pessoas seria oh, seria sempre tem Peço agora para que o um Senhor possa cobrir a vida dessa pessoa lá, dessa testemunha do seu nome. In the of em que o país, do Afeganistão, Senhor, witness of your name there. Senhor, faça com que o seu nome não seja tirado de lá, Pai. Bring a Traga um avivamento naquele lugar. Bring a of your Traga o um mover do seu espírito. Traga o poder. O poder do Espírito Santo esteja sobre aquelas pessoas fall upon those who would be their enemy. Faça com que a convicção verdadeira sobre quem é o inimigo deles caia sobre eles Senhor, faça com que eles sintam o poder do Senhor Jesus através das pessoas, Senhor Let them turn to Jesus instead faça com que eles possam se virar e se voltar para Jesus Lord, bring the people out of the, that evil system traga as pessoas para fora desse sistema horrível as they go wanting to kill your people que estão contra e querendo matar o seu povo oh, let them fall on their oh, knees faça com que eles caiam em seus joelhos Senhor porque eles digam que o seu Deus Your é o um Deus O seu Deus é o um Deus O Deus Todo-Poderoso Raise up a witness Boa Senhor Jesus, erga, Senhor Jesus, oh, Jesus so a yes. Yes. em seu nome Senhor Jesus, uma yes. voz verdadeira E a se Libertação. Salvation, Salvation. É? God let the mighty power of God eu lio, eu lio. Senhor, People, o seu poder, o seu move upon nation eu lio, eu lio, eu lio. Inovação. Inovação. and bring the front. O amor é sobre isso Faça com que o evangelho de Deus se levante e se ergue Faça com que o evangelho de Jesus se levante Faça com que o evangelho de Deus se levante e se ergue Faça com que o seu nome seja levantado e louvado com a pegadice Oh, aleluia